Considere verdadeiras as quatro afirmações seguintes. Aí todo mundo está vendo aí. A partir dessas afirmações, é correto concluir que dá para eu voltar, né? Ficar aqui no meu cantinho. Vamos lá. Qual é a jogada aqui, família? Pela característica da questão, essa é uma questão de lógica de argumentação. Pô, Marcão, como é que você sabe? Né, pela característica Sempre que ele tiver Sempre que o probleminha te der Uma sequência de afirmações E no final ele pedir um resultado né, Ele te pede um resultado É lógica de argumentação né? Fumo ou surfo Bebo ou ando de carro Estudo ou corro Sempre que ele te der uma situação dessa Várias afirmações Tendo sentido ou não Porque aqui não é língua portuguesa, né? Por que, que vários alunos erram? Porque o cara leva para a língua portuguesa, ela pode te ajudar? Ela pode te ajudar. Ela só não pode ser a base do estudo. né? Quem manda aqui não é a língua portuguesa, quem manda aqui é a tabela verdade. Beleza? Então, para resolver essa questão, para resolver essa questão, você tem que seguir três passos. Né? Tem uma malandragem aí, que chamamos dos três passos da felicidade. Né? Quais seriam esses três passos? Primeiro deles, você vai considerar que todas essas afirmações são verdadeiras. Segundo passo, procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Então, nesse caso aqui, eu tenho a proposição simples e tenho também a proposição composta com E. Então, eu já identifiquei. E o terceiro e último passo é o efeito cascata. A partir dessas afirmações que eu marquei aqui, eu vou encontrar o valor de todas as outras. Olha só que interessante, ó. Luísa não é médica, isso é verdadeiro. Então, Luísa é médica, só pode ser falso. Só que aqui é o ou ou. Para dar verdade no ou ou, tem que ser diferente. Então, se a primeira é falsa, para ser diferente, a segunda tem que ser verdadeira. Então o aluno tem que ter o conhecimento da tabela verdade. Então, no ou só dá a verdade quando é diferente. Então, se a primeira é falsa, para ser diferente, a segunda tem que ser verdadeira. Aí vamos lá. Márcia é advogada, é verdadeiro. Márcia não é advogada, só pode ser o quê? Falso. Só que agora é o C então. Para dar verdade no C, então, não pode aparecer V com F. Não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se a segunda é falsa, para não dar V com F, a primeira tem que ser falsa. Então, Carlos é dentista, é falso. E a segunda é o E. O E só dá verdadeiro. Quando tudo é verdadeiro. Aqui é zero estresse. É só você colocar V e V. Agora é só partir para o abraço. Ó. Nem Luísa é médica e nem Luiz é engenheiro. Aí vamos analisar. Luísa é médica. Isso é falso. Então Luísa não é médica. Só pode ser o quê? Verdadeira. Luiz é engenheiro. É verdadeiro. Luiz não é engenheiro. Só pode ser falso. Então, verdadeiro com falso no E, vai dar falso. Então, a letra A está fora. Letra B. Carlos é dentista ou Márcia não é advogada? Carlos é dentista? Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. É só você olhar lá no argumento. Isso é falso. Ou, ó, ou... Márcia não é advogada. Isso é falso. Falso com falso no ou vai dar falso. Não pode ser a letra B. Letra C. Luísa não é médica. Bom, Luísa não é médica, é só você olhar lá no argumento. Isso é verdadeiro. E... Ó, esse E tem valor demais mais. E mais é dentista. Isso aqui é inconclusivo. Por quê? Não tem isso no argumento. Ele não está relacionando ali dentista com a Luísa. Ele está relacionando a dentista com o Carlos. Então você não pode garantir nada. Né? É inconclusivo. Porque tudo... É consequência das afirmações Então se ele não mencionou isso É inconclusivo Então a letra C está fora A letra D Márcia é advogada Isso é verdadeiro Luiz é engenheiro Isso é verdadeiro Opa, verdadeiro com verdadeiro Vai dar verdadeiro Então gabarito Letra D Marco o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá, vai fazer a prova do TJ São Paulo e não sabe interpretar e resolver questões de matemática e raciocínio lógico da Banca Vunesp? Tá boladão com esses assuntos? Se a sua resposta for sim, eu tenho um convite para você. Do dia 8 ao dia 10 de maio vai rolar o Intensivão TJ São Paulo. Evento 100% online, 100% gratuito. Três aulinhas ao vivo para a gente afiar o facão para você chegar lá no dia da prova, ó, decolando. Estude apenas com os assuntos que mais caem. Quer participar do evento? Então já marca aí na sua agenda. Dia 8 ao dia 10, ao vivo, no nosso canal do YouTube, sempre às 20 horas. Para você não perder nenhum detalhe, entre no grupo VIP do Intensivão. Aqui abaixo, aqui na descrição, em algum lugar, tem o link do grupo. Entre para você não perder nenhum detalhe desse evento que vai mudar a história da sua vida. Te aguardo lá nas aulas. Um abraço. Valeu.